Pesquisadores do campus de Palmeira das Missões iniciaram, em 22 de abril, os testes para o diagnóstico molecular da Covid-19. Hoje, então, nós recebemos a primeira amostra de um paciente que é suspeito de Covid aqui no município de Palmeira das Missões e iniciamos os primeiros testes. A primeira fase consiste, então, em uma extração de RNA, que é isolar o ácido nucleico do vírus, seguido por uma reação de real PCR para verificar a existência ou inexistência dele, material vial na amostra do paciente. A UFSM de Palmeira das Missões disponibilizou os laboratórios, né, o seu espaço físico, estrutura de equipamentos dos laboratórios e também a equipe técnico-científica. Os laboratórios que são o Laboratório de Microbiologia, semicro e o Laboratório de Genética Evolutiva, Genevo, foram reorganizados, readequados, para uh, que pudessem atender ao fluxo dos testes. Além do fluxo dos testes, uma preocupação bastante grande foi em relação à biossegurança. Então, todos os procedimentos de biossegurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde estão sendo seguidos. O trabalho é realizado voluntariamente por estudantes de graduação e pós-graduação, egressos e servidores da instituição. E tem sido uma experiência única para mim poder estar tá retribuindo um pouco do conhecimento que eu obtive até hoje dentro da universidade, poder estar tá retribuindo hoje para a sociedade de alguma maneira. E toda a estrutura dos laboratórios aqui da universidade, então, tem possibilitado hoje os testes estarem sendo feitos. Uh, e além do conhecimento profissional, o conhecimento pessoal também tem sido muito importante para mim, tem sido gratificante hoje estar tá tendo reconhecimento da sociedade e estar tá participando desse momento tão importante e dessa pandemia do coronavírus. E demonstrar que a ciência é a chave para tudo isso, é a ciência, é a pesquisa, é dentro dessas áreas que são desenvolvidos os medicamentos, as vacinas e os testes que são tão importantes, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento e de estabelecer ainda mais a confiança da sociedade na pesquisa de qualidade, que é feita muitas vezes dentro do seu município, na sua região, como é o caso. E agradeço muito a oportunidade e vamos sair dessa com esses equipamentos e também com essa equipe nós temos a intenção de atender tanto ao município de Palmeira das Missões quanto aos municípios da região uh, com o quantitativo dia de 60 testes mas caso haja necessidade pode ser avaliada a possibilidade de aumentar o quantitativo de testes. A quantidade de testes compradas hoje de insumos para os testes comprados até hoje gira em torno de 2 mil testes. Então é, é, é esse o quantitativo que a universidade está de, disponibilizando, juntamente com o município, com o SIM, para a comunidade. Para ampliar a realização dos testes, é necessária a compra de insumos, que custam cerca de R$ reais cada um. Os interessados podem doar para o Banco do Brasil, agência 1484, dígito 2, conta corrente 43051, dígito X. No momento do depósito ou transferência, no campo Código Identificador, digitar o próprio CPF ou CNPJ. Para direcionar sua doação para Palmeira das Missões, preencha o um formulário disponível em fatecsm.org.br. Outra opção é através da Vaquinha Online. Ajuda para a UFSM e Palmeira das Missões comprar os kits para o teste. Mais informações pelo telefone 559-8403-8542 ou através do e-mail assessoriapm.ufsm.br.